Sobrou para mim, a gente está agora separando alguns itens para despachar hoje. E esse kit vai para um amigo nosso, lá da Bahia, a da Hilton. Grande abraço, obrigado por ter feito a compra conosco aqui, ter confiado e acreditado na nossa empresa e nos produtos que a Red Max comercializa aqui na loja. A gente está mandando agora à tarde para ele, o slider estrela da CB1000. Azul, a gente vai colocar ele aqui, bem acomodado, bem protegido. Essa peça, como ela vai bem embalada aqui, com essa nessa nessa embalagem de espuma e proteção plástica, dispensa o uso do plástico bolha, tá? Não tem perigo. Junto da, do slider estrela, ele comprou o kit de tampas do reservatório, né? Então aqui está a tampa maior. Ela vai dentro de uma espuminha também, protegida aqui dentro da caixa, então não tem perigo de contato e de machucar é, em contato com outras peças, né? Essa é a segunda tampa e essa a terceira tampa do mesmo tamanho, dianteiro e traseiro e ali a do fluido. Vamos fechar ela bonitinha aqui para não ter problema. Ela vai aqui, essa outra tampinha fechadinha também vai aqui. Já deixou essa caixa no jeito aqui Que hoje sobrou para mim Não tem jeito tá? Junto da caixa tem do cartãozinho da loja Pra ele poder repassar pros amigos nos encontros de moto sempre peguem, né? Onde você comprou Porque eu tô em dúvida Onde que eu compro Com quem eu compro Se vai chegar de verdade E aí a gente já tinha mandado uns brindes para ele A gente vai mandar mais também Os adesivos da Cayenne o chaveiro da Cayenne, chaveiro cordão, tá, a gente varia bastante os brindes, tá, pessoal, a gente sempre tenta mandar um brindezinho pro cliente aqui, para fazer aquela fidelização, e vai os encartes da loja também, tá, aqui tem alguns produtos que a gente comercializa, não todos, mas, vamos dizer assim, os principais, capacete, escapamento, pastilha, os sliders, filtro de ar, filtro de óleo, Vela, os módulos de potência A parte casual aí Camisa, boné, calça, segunda pele Tudo aqui A gente manda aqui também Então aqui E Não menos importante Apesar de ser uma peça fácil O slider estrela acompanha aqui O procedimento de montagem tá Também vai aqui na caixa Bonitinho A gente vai fechar ela aqui agora Tá? E agora vai pro pessoal passar a fita, colar a nota fiscal, a etiqueta e para pro correio ou transportadora. Valeu, galera? É só um pedacinho aqui para mostrar de como os produtos da vendidos pela Red Max eles são despachados para os nossos clientes, tá? O máximo de segurança, de proteção para que as peças cheguem aí em perfeito estado de de conservação, pronta para ser instalado na moto. Não ter dor de cabeça e não ficar se preocupando se o correio vai carregar no colo, como que ele vai fazer. A gente sabe que se colocar isso aqui lá no carro, não, no carro dos correios ou transportadora, no caminhão, as peças não vão sofrer nenhum dano. Beleza, galera? Um grande abraço. Até mais!